consideramos indispensável a cooperação entre os países para que a implantação do ISDBT ocorra de maneira exitosa para todos. O Fórum Internacional se traduz, portanto, em grande oportunidade aos países-membros de buscar o avanço conjunto e harmônico do ISDBT, por meio do confronto de ideias e busca do interesse comum. Buscamos, portanto, construir um caminho compartilhado para sua implantação em escala global. Desejo a todos um bom trabalho e discussões proveitosas.